gente adivinha agora foto tipo 6 olha que linda que eu tô para fazer as sobrancelhas do foto tipo 6 você vai fazer a shadow com o castanho intenso 2 aquecido com o modificador quente da s pigments vai ficar maravilhosa infelizmente para o fio não existe a possibilidade, porque como a minha pele é muito escura e o pigmento também é escuro, os fios não vão ficar aparentes. E se você misturar o preto para aquecer os fios, como algumas pessoas dizem para fazer, certamente esses fios vão ficar chumbados. Então, só a sombrinha com o intenso 2... Ajustado com o modificador quente Vai ficar espetacular Para o meu fototipo Um beijo